Salve pessoal, beleza? Aqui é o Branquinho. Hoje eu vou estar fazendo unboxing de um Red Dragon é, Dark Avenger, branco, que é um o teclado mecânico, com um suíte azul, que é aquele mais barulhento. Então vou estar começando a abrir ele agora aqui. Não tenho ferramentas para abrir, então vai tudo improviso. improviso. Joga tá a caneta aqui para furar o bagulho. Eu, eu não sei como é que tá. Olha ver esse embalado no mercado ali, no a Olha o um calcadinho aqui atrás, bonitinho chegou em um dia basicamente porque eu comprei quinta é, quarta-feira de noite e chegou hoje cedo então rasgando aqui né delicadamente se eu tivesse de um desumidificador você tiraria mas eu sei que isso aqui mesmo tá ah, já sei Essa aqui é a embalagem dele Você pode ver, é bem bonita, né? Pequenininha também, porque ele é um teclado que não tem a parte numérica, né? Ele é um pouco menor do que os teclados comuns ah, Como você pode ver aqui, né, o switch dele é azul Vou guardar pra focalita para pra ver melhor Profite Blue É Profite Blue, né? Na verdade, Dance pro Profite ah, Vamos tirar esse adesivo aqui da Red Dragon só pra, deixar, pra eu conseguir abrir, né, que é o Tirar com cuidado, né. Chega, não vamos tirar com cuidado não. Vamos tirar só. Tá foda. Vou pegar o celular aqui vou ficar de uma maneira melhor pra mostrar pra vocês. Ó ele vem o, a ferramentinha pra tirar a tecla e o switch pra fazer a limpeza dele. Uh, aqui é o fio dele, totalmente branco. Um USB, ele não é banhado a ouro, é a ponta aparentemente. Não, é banhado a ouro sim. Ó, a ponta é banhada a ouro, que é um USB melhor né, do que os, os USBs comuns. Tem a tampinha aqui de proteção. Uh, deixa eu colocar de volta lá, no um suportezinho. Poder mostrar com as duas mãos, né? Beleza. Vamos lá. Aqui tá a caixa com os bagulhos, Vamos tirar o teclado em si para ver. A proteção. Ele vem com bastante plástico, né? Plástico bolho. Ele é bem levinho, Ele é bem... as teclas são bem macias e faz o um barulho bem, bem legal também. Esse aqui também. O fio dele é meio grosso, tipo aparenta ser um fio, um fio resistente. Todo mundo diz que esse teclado é um custo-benefício. Ele não é um teclado caro, você pode chegar no mercado ali por 240 reais. Com várias suítes diferentes, com cores diferentes também. Que é Rainbow e o RGB. O Rainbow são só três cores. Que são é as cores principais. E. Isso aqui são todas as coisas que é o RGB, né? Ó. Ó, vamos pegar ele agora pra ver como que vai ficar a iluminação dele. Aí, pessoal, a iluminação dele, ó, ele fica oscilando. Tem o então, Fn aqui, ó. Tem vários tipos de configurações diferentes, você pode colocar, né, com FN, o Fn e insert. Você aperta aqui, ele vai indo. Aí fica intercalando. com sua estrela. Aqui. Ou você pode colocar de vários jogos. Tipo, isso aqui é de FPS. isso aqui é pra quem joga LOL. Tipo, tem várias teclas aí. Então, pessoal, vou deixar o link pra quem quiser comprar na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, curta, compartilhe. Manda pros seus amigos aí que tá atrás de um teclado mecânico que seja barato. E é nóis. Tamo junto.